Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito a Outra Renda. E hoje quero falar com vocês sobre cartões ELO, caixa, ELO Diners Club. É aniversário da caixa e com isenção da anuidade por um ano e bonificação de pontos. É sobre este assunto. E iremos estar aqui no canal hoje. tá rolando uma promoção top da caixa através do elo diners club o melhor cartão do banco tá E você pode contratar o cartão e escolher uma das duas cores do cartão o black que é o cartão elo top da caixa ou o branco off-white este cartão aqui hoje o meu atual cartão é este esse que eu cancelei e pedi essa via aqui da caixa elo diners tá bem esse cartão da caixa, cor black ou na cor branca, é, off-white, você tem os benefícios na contratação do cartão. Quem pediu o cartão até 31 de janeiro deste ano, tem 12 meses de isenção na anuidade. É isso mesmo que você ouviu. Contratando o cartão até 31 de janeiro agora, você tem um ano de isenção na anuidade. Até três cartões adicionais inteiramente grátis. Cada cartão te dá aí... 2,3 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e 3,3 pontos em compras internacionais. Os pontos do cartão nunca expiram e você pode ter acesso à sala VIP Elo Advantage em Congonhas e limitado acesso para você e um convidado. Acessos também à sala VIP através do Priority Pass. 8 acessos por ano por cartão. Através do cartão físico, passando o cartão da caixa, ou o cartão virtual Priority Pass. Quando você contrata este cartão, você ganha 10 mil pontos bônus após o pagamento da fatura. É bem legal porque você ganha mais pontos bonificados. O limite mínimo para esse cartão é de R$ 25 mil, reais, ou seja, você já sabe que terá um limite mínimo, não vai ser nem 10, nem 5, nem 15, é 25 mil o mínimo. Para contratar este cartão. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 91,67 no segundo ano. Mas dá para negociar a anuidade com a Caixa. Além disso, o cartão tem o benefício do Elo Flex. E além disso, também você tem o um serviço de viagem, como por exemplo chip de viagem grátis ao cartão e transfer urbano para viagens internacionais, também usando o Elo Diners. Além disso, tem quatro benefícios que você pode contratar o Elo Flex sem custo adicional. E aí eu vou mostrar para vocês alguns deles, tá? Então, por exemplo, no, no, no campo é, para o seu bem-estar, você tem aí, por exemplo, todas as informações, patch completo, é, tranquilidade. Aí, no caso, para o seu carro, você tem auto-emergência 2 e auto-facilidade. Para quem gosta de viajar, tem lá o chip de viagem internacional e o voucher Wi-Fi. Você tem aí para suas compras, seguro grande estendida e seguro proteção de compras. Além de outros benefícios dentro do Eloflex, tá?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 importantes que só os membros têm também. Portanto, tá aí para você o Elo Diners da Caixa Econômica Federal. Caso você queira contratar um desses cartões, basta convocar aí o Zênio, nosso parceiro gerente da Caixa de Recife, através desse telefone aqui. É só entrar em contato com ele através do 81-8870-7201 e falar com o Zênio que você gostaria de solicitar o cartão Elo Diners da Caixa. Tá bom, pessoal, tá aí para vocês essa novidade da Caixa, prorrogando aí até 31 de janeiro a contratação desse cartão com anuidade grátis por 12 meses. Aqui no canal Cartões de Crédito, Altarim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Lox, um grande abraço. Marcos Roberto, um grande abraço. William Cortes, um grande abraço. Valdevino Matias, um grande abraço. Marcos Citão, um grande abraço para você também.